en español si me permiten hacer en español presentación de equipos claro, claro, claro. Claro. al lado su equipo se viene en la rota superior con su clad papel en la selva con Rekker jugando glagas en el mid tenemos Amiga mega cure con su eni en la rota inferior <risa> tenemos pueblo y utah con brandy lucian en la otra equipo el lado el, el lado rojo tenemos en el top Shony jugando con su set en la jungla tenemos efeso con fiel en el mid, de cooks con vex la primera aparición de vex en este torneo y en la <risa> caja inferior tenemos mohamed ala y exfins completando con samira y nauti que isso, mano, pelo amor de Deus, galera! 15 Cup bilíngue, mano! Que isso, Nossa, mano! Para, para! Tuf, tuf, tuf, pega! 15 Cup, galera, com a apresentação de um dos nossos narradores aí, temos a presença de José Caican, que está bocejando, Desica, Galil e Viano. Salve! E 15 presente, salve, vambora, é galera! Vambora, coisa linda, salve. coisa boa. Sendo, né? A gente não sabe muito dele, então vamos esperar surpresas. Olha, o Olha no top 2v1, virou pra cima, pegou o nível 10 o Kled o tá batendo! First não Blood é com flash do 7. Eu não sei se precisava do flash, mas o First Blood foi garantido para a equipe vermelha, hein, Vieno? E o Kled que deu um auto-ataque no mínimo, perdendo a oportunidade de voltar ao cavalo, perdeu a troca pelo auto-ataque. Bem analisado pelo Vieno, galera Tá rolando ainda no top, nível 3 contra nível 2 O 7 não deu TP, vai querer Comprar, consigo ver mais uma Eliminação de abate nesse top site O W foi usado, ele quer Apenas puxar o Wave, o Kled foi pra cima Errou a cordinha, vai só recuar Pelo que Ai. eu tô vendo, hein, Galinho É impressionante, é um jogo de alto nível, né O Diamante 1 no Brasil, velho Ah, o Kled tá numa situação bem ruim, rapaziada Olha o grab do Naujos no bot. juntamente O Gragas tá chegando Esquipou os campos, deu um slow foi bololô, eliminou o kill na mão do lúcia um a um para cada lado e é isso mesmo viu desica a gente pode observar o gragas Des... é estratégia desica né? tá passando pra, pra mal gragas. família Cadê o... Ô, do... mais... o oh, tá querido? mal, galera. O <risos> tá mal, mano. Relaxa, não, não. Tá de boa. Ovo, oh, galera. Qualquer coisa eu posso ligar pra ele aqui. Tá com o Olha o, é o mid! Toma o fear do Fiddle, O Gugus, ele usa sua ultimate pra cima. Vai ficando com pouca vida. O hacker ainda vai tentar na trade. Vai dar por isso mesmo zero kills pra os dois times. E... é isso. Vai só ser recal no mid, José, e aparentemente esse campeão novo é roubado, hein, mano? Que ele deu, tipo, dois Fir ao mesmo tempo, ou eu confundi com o firo do firo. Mas esse time tá bem assustadinho, hein, José? E olha só o, mapa olha o tá um aqui no mid em cima do Gugs. Ele usa ultimate okay. pra se reposicionar, tem um predador do Gragas, entra no coach na Ninha na sequência, é um combo pra cima dele, acaba sendo eliminado. 2x1 ah, um pra base pra equipe azul. Com você, Cainho. É forte contra a Vex, parece, hein? Oi, tem cadê? Aparentemente. N E o Tata toma muito dano, o Bololo acaba usando sua ultimate pra desengage e exaust das duas equipes sendo gasto agora e nada acontece na fight. Valeu. Certeza! <risos> Olha ele vai pra cima o Ignite Caralho. acaba matando a é Mega forte Kuri, nada. aparentemente não sabia o que o ultimate da Vex faz E eu também não sei Olha só, ele vai pra cima do MAP e Tem a corda encaixando na sequência Já o seu W apresentando ganhar o escudo e dano verdadeiro Ultimate do Fidodix na sequência não encaixa. E o Mapei vai tentando sair. Flash do Fidelchix pra vai conseguir o nano E é abatido. batido. Que o pra equipe vermelha. 3x2 no placar total. O crime, mais encaixou, mano. O Fidolzinho entrou na hora certa ali. Tinha o flash. Ele sabia que o Clash não obtive do flash. O Clash sem o Cavaleiro não tinha um dash também para sair. Olha game, o gameplay do top. Fiddlezinho ah. do Fiddle. Ultimate do Gragas do um vazio. Porém, ficou elas por elas. Gostei do filho da puta ah, até agora, viu, Caicão? Olha a risada, paizinho. Que crime, Marquinhos. Que, que, crime, crime. que, que crime. Olha o Gragas pra cima do Náudio. Sobrou na execução. Procou pós-choque. Tem flash pra sair vivo. Ultimate do Brand. Ficou por isso mesmo. TP por TP. E onde sobrou? Que é o set neutralizado Para o Gragas, 3x3 A rodada, está muito bem Equilibrado, viu Galinho é. do Ai, Mike, né? Ainda Acho não que joguei Com ela, todo mundo para cima do, do Nautilus Ultimate do Brand, foi para cima também Com o Nautilus, a Vex protegeu O oh, flash do Brand por Prime, esturou Não vai arrumar nada e vai ser abatido oh, Viu Galinho que preguiça desse flash, hein, Marquinhos? Preguiça, velho. você foi preguiçoso, velho. E Vermelha vai tentar esse dragão, mas o hacker, ele tá esperto, eles têm uma pink dentro do pitch, ele tá observando HP. O combo do Gragas, se ele conseguir encaixar o, o W... Olha o robo! Roubado! Roubou! Meu Pede Deus! Olha o Pega o Meu Deus! galera, Dragão de Fogo garantido na mão dele, viu José? Garante o Dragão de Fogo pode chamar a polícia que ele também garante 155 na ficha desse criminoso depois daquela ultimate no top já são, duas, já são duas passagens e a gente continua nesse jogo aqui Mark. um jogo calmo, menos agora que o Bololo foi pra cima do Mohamed, já causando a sua ultimate do Lucian Aqui só vai tirar um pouco de vida da Samira e eles conseguem talvez baterem em barricadas aqui no bot. Hitmate do Infesto não pegou em nada. Aparentemente o Arauto vai tentar ser garantido. Ata o ataque no olho. Olha o Gragas! Foi jogado pra longe. Vai! Olha o Gragas! Você <risos> que ele tá gritando, olha o ladrão, aí tá passando a polícia na rua numa hora dessa, fodeu, pô. Não, não, na dele dá pra escutar da rua não. Sadrão. Vou me <risos> porque a voz acabou, galera. Você aí, viu, José? Vai com você, pai. O Gragas iniciou o dragão, pode ser fechado pelo Finks e pelo Gugs. Agora, nesse momento, o Finks vai pra cima, já puxa o Greve, Tem o teleporte do 7 vindo na sequência, vai ficar ele contra a 4. O Mohamed vem vindo também junto. Ele usa a barrigada pra se reposicionar. O ultimate do Bololô na sequência. Expurgados a equipe vermelha, não causa a dano, O Espinx precisa voltar com o Greve, e o tacar acerta o isso nele. Na sequência, olha só parte vai do Blade indicando todo mundo. Ele já cruza o teleporte. ultimate de N, vai chegar em todos. E vai saindo com o mais vida abatido. 2 a 0 para ver... a equipe azul nesse momento. Meu Deus do céu. Tem pouca vida, a equipe vermelha tem domínio do Rio. Quebra um prato quebrado. Mais na do um prato quebrado no galinho O fica por dormir. Tem como consertar mais, não, hein? É. Selecionados é. grandes. Mas a equipe vermelha não vai deixar de graça. O Yoni vem se aproximando ali pela direita, por baixo. O Pololoiu tá atento. Olha isso, olha. Hacker. Ele acaba dando flash para cima. Ai, é muito dano ai. pra cima dele. A ultimate da Vex é forte demais. O Mohamed vai garantindo duas kills, double kill pra ele. Ah, vou pra cima ah, do, ah, do não. Não. O pra usa o seu flash. Não, Temos um jogo, tá? Temos Deus. um jogo, tá? Fala dele, Vermelha Fala dele. Tá excelente. E volta muito bem pro game. Temos um Mas, e vai acabar, acabar sobrando né? aqui 4 contra 1, um, você já sabe o que acontece, né? É e parte, essa mira aqui vermelha. E essa mira que demorou pra sair do zero de participações. Por enquanto saiu, desencantou. Alô, equipe, notícias inéditas O Desica não recebeu a ligação, não atendeu, não chegou ah. a atender a ligação. Eu acho que o guerreiro dormiu ou passou mal, viu, Galinho? Tem que ter preocupação aí. Já vamos ficar ligados aí. Cadê o guerreiro, mano? 189, que isso aí, José. Vamos dar uma segurada, paisão, mais vida que segue. Vai ser o terceiro, Dragão! <risos> Quase que o Brand suporte. De rouba, tá chegando a equipe Pra cobrar, kill pro Kled Talvez, teve um flashzinho pro Prime E oni vai ser morto Levou e no caneco, o Nautilus também foi Abatido, 3 por 1 Na sequência, viu José? Olha o, tá o do tá Fido é, vi, já... Vai levar o Kled Não sabe quem for, e mas... uh! Nossa não, não, esse eu não assiste a live, não. Esse eu não assiste viu. a live, não. Não, ele não assiste a live, galera. Ele não matou ninguém ali lutando, mano. Não assiste a live, não. O Joaquim bota, Shoney vai tentar fazer uma play. La ultimate de Beck se vai para cima do Brand, eliminado com rapidez. El Mape <risos> intenta fazer uma kill encima de Google. Se saca no é. dash de Clad. Ultimate de la, el setembro, <risos> la ultimate de Lucian se vê na sequência. Ele tem de Field Sticks. Muda magra para o equipo, Roja. El Kled intenta usar su ultimate para salir pero no concede. Rek rentra con su Gragas Wombo combo pero fue tomado por Exhauste, y no puede tirar tanto nada más. La ultimate de la, la, la, la, la, la... Samira... <risa> el Mapei va a intentar salir vivo con su Kled. Se tira la plantida para salir. Intenta correr por el mid. Piensa en mirar en Mohamed pero se tira de raro. La Quinn muere. Qué buenísima, faite para la equipo roja, donde se sacaron 3 o 4 kills y solo morrían uno. Sí, carabena. Mira ahora Shone para cima de Magaritun, intenta lo matar, pero tira el stun, dale. Y la equipo roja se empieza a hacer el barón na show. Que pasa tu José, prende contra Lé Foguito, uh... W foresto estado Nequeto se da. Ay, Nequeto Para el estuzito, Fores Gragas no barrezito Abate para la equipe, X la bater, Metro Que pasa ultimate do FII. Ultimate do FII. Todos Aí estados. tu duvidou todo el time vermelho, Calin. Caralho, mentira. Ô, calmei. Ô, vai ser alma, mano. É alma para pra Pô, a equipe vermelha, a galera. Que parassa, Cis... Gragas eliminado. Triplo kill da equipe azul, oh, viu? Da vermelha, viu, José? Oh. Oh, meu Deus, é isso aí. É, é, é, é, segundos, Aún têm 10 segundos para tentar ganhar o partido. O equipo rojo vai ganhar, tá riteando as torretas. Se calem as duas torretas, só tem o Nexus de pé e vai acabar. Cara, aumento pro José gato né Vitor